Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrew e esse aqui é o Henry. Hoje irei dar algumas dicas de segurança para que possam curtir o evento sem preocupação. Porém, antes de começar, gostaria de contar uma rápida historinha para vocês. Andrew, você sempre quer falar tudo. Sou eu que conto a história, esqueceu? Ai, você é tão sentimental, Henry. Tá bom, pode contar a história dessa vez, vai. A história que vou contar para vocês teve início em 1890, quando Herbert Henry Dow fundou a Midland Chemical Company, que em 1897 se tornou a famosa Dow Chemical Company. A Dow é uma empresa com uma rica história de inovação e resiliência, atravessando grandes marcos da história recente. Desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ao Apartheid, a invenção da internet, smartphones e carros elétricos. Durante os 121 anos de sua existência, a empresa desenvolveu um portfólio extenso de negócios como plásticos e químicos de performance, purificação de água, soluções para a agricultura, plásticos e químicos simples, energia e muitos outros. Recentemente, a Dow finalizou a fusão com a Dupont, criando uma nova empresa chamada Dau Dupont, que conta com mais de 49.500 funcionários e atuação em 180 países, distribuídos nos cinco continentes. Obrigado pela explicação detalhada, hein? Mas agora, eu vou simplificar para vocês. A do Dupont está em todos os ambientes da nossa vida. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas férias. Mas para dar não basta melhorar o nosso dia a dia. Tudo na empresa tem que ser feito pensando no mais alto nível de sustentabilidade e segurança. Aqui, segurança é levada a sério. Por isso, eu preciso da atenção máxima para os próximos informes. Preparados? Nunca tivemos um incêndio por aqui, mas caso ele aconteça, estamos mais do que preparados. Possuímos duas saídas de emergência. Existe também o apoio de brigadistas e bombeiro civil, para o caso de alguma emergência, assim como uma rota de fuga levando ao ponto seguro de encontro. Nosso auditório é quase um cinema, por isso, você pode entrar com pipoca e água nele. Mas não se esqueça de sempre jogar o lixo no lixo. Aqui no auditório, sempre zelamos pela limpeza e conservação do espaço. Por último... Infelizmente, não posso deixar que a lotação de 232 pessoas seja excedida. Eu sei que é difícil controlar isso, pois tanta coisa incrível acontece por aqui. Mas a segurança sempre vem em primeiro lugar. Ah, eu quase ia esquecendo. Celular aqui não é proibido. Mas você não vai querer ser aquele chatão que atrapalha a apresentação, não é mesmo? Andrew, você sempre fala mais que eu. Eu tinha lhe pedido para fazer os avisos desta vez. Você é tão sentimental! Ei, volte aqui, Henry. Vamos dar juntos a mensagem final para a nossa plateia! Esperamos, Esperamos que, que tenham gostado da nossa performance! Da nossa performance. E, e desejamos, desejamos a vocês um, um ótimo evento. evento! Voltem sempre! E tenha um ótimo dia! dia.